Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um token aí, já tô virando um dos reis aí do YouTube Brasil de trazer tokens aqui pro YouTube, então se inscreva, ativa o sininho se você for novo aqui, porque todo dia tem jogo NFT, token e projetos de investimento aí. Hoje eu trago pra vocês aqui o projeto CNA, a solução para libertar o seu dinheiro. Vamos dar uma olhadinha nesse projeto, vi alguns youtubers falando sobre ele e resolvi trazer a minha análise aqui, primeiras impressões pra vocês. Então tá aqui, a CNA visa facilitar as transações financeiras com segurança e rapidez, somos uma moeda sem taxa de transação, isso é bem bacana em nosso contrato, fazendo com que os investidores usam e invistam seu dinheiro livremente eles criaram a moeda aí na rede BEP20 tem 30 milhões de tokens, então um supply aí bom, tá, que já está com 100% de circulação, isso aí também é legal trazendo total segurança aos investidores da CNA e agregando valor ao token, um de nossos objetivos é desenvolver o mercado próprio da CNA como estrutura global para a maior evolução dos NFTs nas artes de nossa terra Jerusalém, então eles pegam uma parada de NFT, que eu gosto muito, muito promissor ainda o mundo de NFT e Jerusalém, cara, tem até uma língua aqui que eu não sei qual que é. Aqui eles falam o que é a BEP20, isso aqui eu acho que é mais, se você for iniciante, você pode dar uma olhada no site deles para dar uma lida, vou deixar para vocês na descrição, tá? E aqui também fala um pouquinho sobre pertencer à comunidade, né? Então a CNA pertence à sua comunidade como uma organização descentralizada autônoma. Nossos esforços estão em transformar a CNA em uma moeda democrática com planos transparentes, envolvendo nossos apoiadores e ajudando a mudar o futuro da ALX, CNA. Então, aqui tem toda uma questão de Jerusalém, tá? Então, é quase uma moeda quase religiosa, vamos dizer assim, certo? Então, assim, tem a ver com judeus tal, judeus são muito bons pra fazer negócio, pelo que eu vi ali. O dono aqui do token né, é judeu e tal. então, eu acho que tem uma pegada nesse estilo aí que, cara, acaba sendo bom, beleza? Aqui você pode adicionar na sua carteira, então, aqui tem o um nome, ALXCNA, símbolo CNA, mais 7, aqui tem o token, sempre pega o token certinho aqui num site de qualquer projeto que você for entrar, pra não pegar um token errado, né? Aqui tem a parte de roteiro, tá? Então o roteiro inicial, ele está na SNA, na maioria das exchanges até final de 2023, é o planejamento deles. Estão listados aqui na Pancake, na Pocoin, tá? E estão trabalhando para listar na CoinGeek, CoinMarketCap e tudo mais, tá? Em maio que eles iniciam recursos da divulgação global do projeto, Ainda em maio, vão usar esforços para obter certificados de segurança, então, ó, ainda não tem certificados, por isso que você tem que sempre fazer o seu estudo para saber e você ver é, o que você acha seguro para o seu risco de investidor ou não, certo? Sobre o gráfico na Pocoin, você tem que fazer a sua própria análise, tá bom? Eu não sou especialista gráfico, mas a gente viu que deu um belo de um boom, tá? Aqui no começo, nos primeiros dias, olha só toda essa alta que teve. Dia 2 até o dia 12 aqui, deu uma super alta, então quem entrou no início aqui já pegou uma baita valorização, agora teve uma correção, né, uma queda que é normal, nesse tipo de tokens, tá? Nesse tipo de mercado assim, sempre acontece isso, né? O pessoal realiza o lucro, dá aquela corrigida mesmo assim, quem entrou no início, ainda tá num baita lucro aqui, eu não sei exatamente quanto que tá por lucro, mas eu sei que chegou a bater 4 mil por cento de valorização e agora tá lateralizado aqui. Então agora cara, você faz a sua análise do gráfico pra você ver o melhor momento para estar entrando no projeto, se você achar interessante. Aqui embaixo a gente vê também as movimentações da galera tem mais gente comprando aí. Aqui também tem um Twitter, vocês podem ver que o Twitter ainda tá no início, 47 seguidores. Tem aí tem uma parada, olha só, que eu falei para vocês. Tudo Jerusalém aqui, não sei que língua é essa, hebraico, mano. É legal também vocês sempre fazer análise na BS6K tá? Aqui tem 158 endereços, tá? Holders, né? Então, você sempre faz essa analisada em todos os tokens, tá? Você pode dar uma olhada mais a fundo, sempre. E pra fechar, cara, eu vou deixar pra vocês na descrição e no comentário fixado também, o Telegram do projeto. Cara, vai dar uma olhada lá, tira todas as suas dúvidas, entendeu? Pelo que eu vi, o projeto tá simples, não tem tantos detalhes assim pra gente se aprofundar. Então, cara, agora você tem que fazer o dever de casa. Vai no Telegram, entra no Telegram e tira suas dúvidas. Então, lá vão ter holders do projeto pra você conversar, tá? Você pode tirar a dúvida que a galera à frente no projeto. É sempre importante, cara. Todo projeto que eu trago aqui pra vocês, eu falo, estuda então vai estudar o projeto aí, porque aqui não é uma dica de investimento, aqui é um conteúdo que eu trago então você tem que estudar, cara vai fazer sua parte, vai estudar, vai conversar com a galera e é isso aí o vídeo de hoje, tá? Então esse é o token de hoje, fiz aquela análise por cima tá? Porque, cara, aqui a ideia é trazer o conteúdo, realmente, o dinheiro é seu então você que tem que fazer a análise mais profunda então vai estudar aí, porque o dinheiro é seu então você tem que ver se vale a pena o token pra você beleza? Mas tá feito o conteúdo aí espero que vocês tenham gostado e até a próxima